Diretamente de Bolonha, na Itália, o portal Agrolink acompanha a retomada da EIMA de forma presencial. Mesmo com a paralisação de diversos setores, o agronegócio global não parou e o segmento de máquinas agrícolas veio acompanhando a demanda. Estamos aqui em Bolonha, na Feira de Bolonha. Muito bom, porque é a primeira vez que vamos ocultando uma feira e também uma marca em Nola, a um evento live um evento. Personas que se encontram, não vai ser um evento remoto. É muito importante para o Iñuálo estar aqui presente na feira e este é um sinal que, felizmente, a dificuldade da pandemia está, está passando, está um pouquinho atrás de nós. Ainda temos regra, realmente, vamos enfrentando este momento de maneira positiva, como, como, como um negócio, como um mercado, como um setor agrícola e também como Iñuálo. O setor agrícola é um setor muito importante, um setor que ajudou neste momento da pandemia, não só na Itália e na Europa, mas em todo o mundo, no Brasil e na América Inclusiva, ajudar a sustentar as famílias. A 44ª edição da EIME Internacional recebeu os tratores premiados como os melhores do ano. Neste ano, a New Holland foi premiada com a primeira produção mundial do trator T6 Metano como o trator sustentável do ano 2022. O T6 é o primeiro trator deste tipo produzido comercialmente. A energia do metano T6 da New Holland representa um passo em frente para uma agricultura mais sustentável. O motor FPT de 6 cilindros movido a CNG garante os mesmos desempenhos, que o equivalente a diesel. O trator chega ao Brasil no ano que vem, por enquanto, há protótipos em testes no país. É um grande orgulho, porque esta é a conclusão de, de uma grande atividade que me olha sobre o carburante alternativo, em particular o metano e o biometano. É uma máquina que tem as mesma característica, a mesma performance de profissão de máquina que, que, que vai contato com o tesouro, mas com um nível de sustentabilidade Ambiental é importantíssimo. Durante a realização da EIMA, a New Holland trouxe mais uma novidade para os visitantes e clientes. Nós estamos firmando um contrato com uma, uma cooperativa. É um cliente do Holland que possui mais de 80 máquinas, e todas as máquinas integradas e interconectadas. Então se trata de uma smart farm. Vai ser a primeira e o Honor Smart Variant do mundo. Nós estamos fazendo o lançamento oficial aqui na, na EIMA. Outro grande destaque são os tratores frutelos, os specialties. É, também os que logo essa tecnologia chegará no Brasil. Né? Aqui nós temos duas versões do plataformado é, e do cabinado. É, isso logo chegará no Brasil. Muitas novidades também com o PLM, uma agricultura. É digital, nós temos o Mike Connect, que integra todo o controle de frota e também toda a análise agronômica é feita no, no terreno. O evento, que ocorre a cada dois anos, se estende até o dia 23 de outubro. A gente percebe nos lançamentos das empresas novos produtos, dando realmente essa razão de que nós precisamos cada vez mais produzir uma agricultura sustentável. Thank you.